Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês É a seguinte família, pela segunda vez aí eu sofri acidente, mano Aí no canal é a segunda, é a terceira, mano A primeira foi aquela que eu me esfolei todo Teve esse... Cadê a cicatriz aí? A cicatriz aqui, ó Essa aqui foi a primeira de tudo aí Depois eu tenho outra, que eu bati a falco que agora a Titan 160, mano vocês acreditam, velho? Olha aqui Se ligou só Ó, cadê, ó Onde foi que eu machuquei? Aqui, ó Sarano já, família, sarano porque eu não gravei no dia, né, não... Mano, eu poderia estar tá gravando vídeo no dia, né, mano, o bagulho ia ficar da hora eu caindo que nem um bobão lá O bagulho é louco, mano, a moça me fechou lá, mano, eu desci na a rua e ela cortou, parou no par, assim, ela deu uma freada Aí eu falei, pô, ela vai parar, né, mano, ela deu uma freada Aí eu peguei e acelerei, mano, aí nisso ela foi também, aí, passou assim, não deu nem tempo de eu frear, mano Não, na verdade deu, né, porque eu não relei no carro dela eu grudei no freio, rapaziada, a moto jogou de lado e eu já tinha jogado para direita para desviar e não pegar no carro dela, mano. Corolla 2020, mano, É sair cara, hein? Aí o que, que eu fiz? para não pegar no carro dela, eu desviei, joguei pro lado direito e freiei. Aí aconteceu que a moto derrapou e eu caí no chão. O chão tava fervendo, rapaziada, e esse machucado aqui, ó, o raladinho é só o miolinho ali, ó, o resto foi queimado. Fez uma bolha, rapaziada, tão quente que o asfalto tava. É, agora vamos vamo a fundos aí. Eu queria conversar com vocês sobre preparação de motor. Tô com a minha 160 Quero montar um kit Eu vou montar, tô montando Minha moto tá lá no Ju Motos meu preparador é o Jumotos Minha oficina é o Jumotos, eles que mexem lá, certo? Eu gosto da preparação do Ju O Ju sempre mexeu nas minhas motos E eu dou meu crédito pra ele Porque ele é foda, mano, de preparação ele é foda Ele é um mestre Então, família, é o seguinte Vamos, vamos a fundos aí pra me explicar pra vocês Quanto você gasta pra montar um kit CRF Kit CRF, vou, vou falar pra vocês O que, que eu gastei então tá é o seguinte, família, ó, aqui de fundo aqui, ó, tô editando o vídeo, ó, já tá em edição já, vai sair aí pra vocês aí antes desse aqui, né, mas é isso aí, vamos lá. Abri um bloco de notas aqui, deixa eu dar uma esplandida nele aqui, então tá é o seguinte, deixa eu aumentar aqui o barato. Esse cara é foda, mano, esse vizinho aqui, barulhento. Tá que nem eu já Então é o seguinte, rapaziada Vamos lá O cilindro Cilindro eu peguei o original da 160 E encamisei com cilindro de CRF 350 pau Vamos lá Pistão Pistão eu comprei um WGK mano. WGK WGK Não é uma marca muito boa, mas é a que tinha no momento os caras fala que é melhor KMP Premium, certo? Não tinha no momento, eu comprei o WGK 110. Beleza, vamos lá. Como você está aumentando o pistão, logicamente vocês vão ter que aumentar a alimentação, correto? A alimentação aí varia de bico. Vocês pode pôr um bico aí maior para poder melhorar a sua moto. Um bico tá custando em média 210, 230 reais. acho que é até mais barato você acha. Eu não comprei bico, eu preferi o TBI. TBI de CB300 que eu acho ele maior, acho mais bonito, beleza? Então vamos lá. TBI CB300 Eu paguei 250 reais Mas é difícil vocês acharem nesse valor Vamos por 300 aqui, beleza? Aí vamos lá, o que mais eu comprei? Comprei uma biela TXK da 160 Biela TXK Pino 15 hein rapaziada é, Pistão de CRF Deixa eu mudar aqui ó Pistão 65,5 é standard que eu comprei, beleza? CRF então vamos lá, biela txk biela txk eu paguei 150 porque o meu colega comprou e ele devolveu devolveu não ele não usou na moto dele ele ia devolver para o Mercado Livre e eu comprei dele por 150 o valor dela no Mercado Livre é 230 reais beleza o que você precisa para montar isso é o cilindro o pistão o pistão já vem com anel completinho tbi cv300 que é a parte de alimentação e a biela txk ou ou tbi se você não tiver o tbi você pode comprar um bico e a bielinha é essencial, se eu é fazer a parte de cima, já faz a de baixo para não ter problema mais pra frente, certo? Vamos lá, o que mais que eu comprei pro meu, mano? Comprei um Dory. Comprei um dólar e paguei 750 reais, retrô. O modelo mais brabo que tem e era o que eu queria na minha, beleza? Então é isso aí, vamos ver quanto que nós gastou aqui. Ó, daqui eu gastei 990, só aqui, fora o Dory que eu comprei, certo? O Dory é uma coisa especial, vocês podem usar é, aquele remoto modelo Trioval ou o Fortuninha Trioval, os dois é bom, beleza? Mas eu prefiro o Dori porque é gosto meu, tá ligado? O que que faltou aqui? Aqui faltou um... Ah, pega, rapaziada, quase quebrei o pote de ovo de... De... De... Então, família, o que que faltou aqui? Aqui faltou um comando. É, então, vamos assim, um comando do é mais 300. Vamos por aqui comando. Um comando mais 300. 990 mais 300. 1.290. Então, beleza. 1.290 você gastou. Aí vai depender do seu mecânico. O meu mecânico cobra 350 de mão de obra. Vou por mão de obra. MDO. Mão de obra 350. 1.290 mais 350. 1290, 1290, que é até aqui, total deu 1290, o total disso tudo aqui Mais 350 mão de obra, 1640 Então 1640 reais, tirando o dólar hein rapaziada, 1640 reais Aí você vem e me pergunta, pô mano, compensa você colocar esse kit aí e tal Então mano, é o seguinte, eu coloquei, montei o que eu queria Comprei tudo peça boa, só o pistão que é mais ou menos mas qualquer fita é só retificar o cilindro e montar meia, meia. Esse cilindro que eu comprei vai de 65 até 70 milímetros. Então eu posso usar todas as medidas. É somente trocando o pistão e retificando a camisa, beleza? Então, assim, rapaziada, esse kit aqui, esse cilindro aqui e o pistão, vende na minha loja. Na minha loja, não. Na loja do meu patrão, que é na Tecnomotos. Quem precisar, só dar um salve. O telefone vai estar tá aí. Então é isso aí, rapaziada. Aí você pergunta pra mim se compensa. Rapaziada, na moral. É, um kit desse aqui, você vai gastar, mano R$1.640 Você acha que compensa, mano? Ah, mano, não compensa, mano Você vai estar tá gastando dinheiro, tio, lógico que não compensa Mas e aí? Você tá montando por quê? Porque você gosta, porque você quer, não é? Então vai compensar, mano, o que vai valer disso aqui Você vai desfrutar disso aqui é a sua felicidade, mano É uma coisa que você quer Eu sempre vejo as coisas dessa forma, tá ligado? Eu quero, eu compro, independente do que os outros vão pensar Do tanto que eu vou pagar, do tanto que vai Se eu acho que vale a pena pra mim Se vai me fazer feliz, eu vou gastar, mano e é isso aí família. Eu gastei isso daí, tá lá no João minha moto, tá preparando, porque eu bati ela, aproveitei, bati não, é né? cair. Aproveitei que eu caí, levei lá e mandei fazer tudo que tinha que fazer, certo? A parte de painel, quem tiver um patrocínio bom aí, ou quiser que eu tiver um preço bom pra mim, pode entrar em contato aí que eu compro. Eu quero a frente da 160 da Titã, eu quero a frente da Titan, eu quero o painel, eu quero as asas, eu quero. Quero quase o kit inteiro, entendeu? O dinheiro tá na mão. Quem tiver proposta boa aí, só entrar em contato comigo lá no Instagram. Demorou? Quero as peças, hein, rapaziada? Enfim, voltando pro assunto aqui: é um negócio que você gasta muito e não tem retorno. O retorno disso aqui é a sua felicidade. Se você gosta, você vai pôr. Se você não gosta, mano, esquece. Já era, mano. Não adianta nem você montar isso aqui que é dinheiro jogado fora, mano Isso aqui é pra quem curte mesmo Quem curte vai pagar, mano Eu conheço a rapaziada que anda comigo, mano Investe em um monte de motorzão só pra tirar pega, mano Vai lá, ô oh, mano, o cara estica na pista o Motor quebra, mano Volta com o motor empurrando E aí, o que, que você me fala? Compensou você gastar dinheiro? Mas é isso aí, mano Motorzão é isso aí É nossa felicidade, é o que vale, entendeu? Aí vocês ficam atentos aí Quem quiser seguir no Instagram Pode seguir, vai estar em cima, ó Tecnomotos, que é o do meu patrão e o meu Instagram é WM014, demorou? Tamo junto, família, forte abraço. Só queria falar pra vocês aí a respeito do gasto, realmente é um gasto alto, vai vir um motorzão bom, logo logo vai ter vídeo pra vocês, porém é uma coisa que compensa, demorou? É... Forte abraço aí, família, desculpa a ausência de vídeo aí, tá foda pra gravar, mano, tá foda pra editar, na verdade, mas logo logo vai normalizar tudo, demorou? Falou, tamo junto, família.